Essa chegada dessa massa de ar extremamente forte, que já começa praticamente no Rio Grande do Sul, de à noite, amanhã, quinta-feira. Essa massa de ar já começa a chegar ao Rio Grande do Sul e também é, ali a é Santa Catarina, mas o frio mais forte mesmo deve provocar neve. Há previsão de neve na Serra Gaúcha, nessas áreas mais altas aí da Serra Gaúcha, Planalto Sul de Santa Catarina, aquela região de Freiburgo e também o sul do Paraná, essa região, as áreas mais altas aí do sul do Paraná. Então, todas essas áreas deve ter é, digamos assim, é queda de neve, né? A previsão isso para sexta-feira. E aí sim, no sábado, deve ser sábado e domingo, devem ser os dois dias mais frios nessa, digamos assim, na passagem dessa massa de ar fria, né? E deve provocar geadas generalizadas, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Com exceção do leste, aqui, nordeste de Santa Catarina e leste do Paraná, devido à nebulosidade, a geada pode não ser tão forte assim, né? Mas nas outras áreas nós vamos ter já. Então é uma massa de ar, aquilo é, que nós estávamos dizendo, os primeiros 10 dias de agosto foi quente, temperaturas altas aqui no sul, e agora essa queda bem acentuada, não é?